Oi, gente, tudo bem? Estão preparados para mais uma live? Gente, hoje é a nossa. É o nosso décimo dia, é o nosso décimo dia de live. É, eu acho que é o décimo dia. <risos> eu já estou até ficando confusa. Do Varal de Ideias. Para quem está chegando agora ou para quem ainda não conhece, o que é o Varal de Ideias? O Varal de Ideias é um projeto. Que, que eu criei, né, que eu fiz para levar um pouco de conhecimento para vocês que estão aí em casa. Então, o que que eu, qual foi a minha ideia? A minha ideia foi convidar várias pessoas que trabalham em diversas áreas para poder contar para vocês um pouco como que, como que é nesse momento né, que a gente está passando aí de pandemia. Então, tem vários convidados... E hoje nós vamos conversar com o Anderson Barbosa. O Anderson Barbosa, ele é, ele é coach, é palestrante. Deixa eu ver o que mais aqui, porque ele é bastante coisa, hein? <risos> e ele é educador. Então, ele vem falando bastante sobre educação financeira. Eu conheço já o Anderson há algum tempo e eu admiro muito o trabalho que ele desenvolve, né? Ele está sempre aí na rede social conversando com as pessoas com relação à educação financeira. E aí eu convidei ele para esse projeto e ele, gentilmente, aceitou o meu convite. Então eu vou chamar ele, porque ele já está aqui, tá? Espera aí. Deixa eu ver. Agora vamos esperar o Anderson aceitar o convite. <risos> gente, fique, fica... gente, porque vai ser incrível. Deixa eu ver, ele não aceitou. Deixa eu chamar, o, chamar ele de novo. Fique aqui com a gente, tá? Porque vai ser muito legal. Muito legal. Oi, Anderson. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Ai, que bom. O Anderson, eu não sei, eu não sei se você está tá fazendo pelo computador, mas está dando eco. Ah, então não estou no computador, mas deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu deixa eu ver dormido. agora. Melhorou ou não? Melhorou, melhorou. Agora, é. agora não, eu não estou <risos> escutando o eco mais. Então, Anderson, antes de você entrar, eu estava apresentando você para as pessoas, falando um pouco sobre esse projeto né, do Varal de Ideias, Sim. que nada mais é do que trazer pessoas aqui, profissionais, para inspirar quem está em casa, porque às vezes a pessoa está em casa e ela não sabe o que fazer, ela perdeu o emprego, mas ela é uma cozinheira de mão cheia. Só que ela precisa de alguém mostrando para ela, através de outro tipo de negócio, que é possível sim ela começar a empreender com o talento que ela tem. Então a ideia né, do, varal, do varal de ideias é exatamente essa. Mas não é somente isso. Né? Então eu estou trazendo, vou trazer também pessoas do autoconhecimento. Trouxe uma psicóloga para falar com relação a, ao acolhimento. Né? Foi bem bacana. A nossa conversa com a psicóloga foi bem legal. E estou trazendo você para você poder dar uma aula de educação financeira. Ainda mais nesse momento né, que as pessoas estão em casa. O dinheirinho está acabando. Mas eu sei que existem outras formas de você fazer o dinheiro trabalhar para você. E aí quando eu pensei né, no, no varal de ideias e eu pensei na questão financeira, eu lembrei de todas as lives que eu assisto sua. <risos> obrigado sempre pela audiência qualificada tua. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço. O Anderson... É, antes Sim. da gente começar, eu queria que você também se apresentasse, porque ninguém melhor do que você para falar de você mesmo, né? Então, se apresenta ah, aí para a minha turma aqui. Tá bom, eu sou meio tímido, tá gente? Vocês vão perceber que eu sou um pouco tímido. Então, eu vou ser bastante breve na minha apresentação. Eu sou um cara que tem um, um, grande, um grande plano, um grande objetivo na vida, que é, de alguma maneira, ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, né? em todos os sentidos, né? É, a gente, eu, as pessoas acabam me associando muito à questão financeira, mas eu dou treinamentos de inteligência emocional que não tem nada a ver com dinheiro. Às vezes ressignificando crenças que a pessoa tem, né? Eu estou com o livro na mão porque você falou de, de talento, eu já vou pegar um gancho com livros, tá? Uhum. É, então assim, eu, eu tenho feito um trabalho hoje de ajudar as pessoas a, a empreenderem, né? Porque, por que empreenderem? Porque, no meu ponto de vista, o empreendedorismo é a única saída para o Brasil. O mundo está perdendo empregos aos bolotões, né? Empresas fechando, fábrica fechando, a Volvo demitindo, a Electrolux demitindo. Então, assim, se a gente focar em qualificar as pessoas para elas conseguirem empresa, emprego, a gente está na, na contramão, a gente está no retrocesso disso, né? Então, eu acredito, eu incentivo as pessoas a empreenderem, não porque eu acho bonitinho empreender, é porque é a única saída. Ou você empreende, ou então, em algum momento, você vai ter problema, né? Tem duas coisas que vão acontecer com os empregados, já para a gente entrar no tema, né? E que eu acho que as duas são ruins. Ou a pessoa vai, vai se aposentar nesse emprego, e isso só por si só já é ruim, porque 99% das pessoas não conseguem viver com o que se aposentam. Então, 46% depende de continuar trabalhando, 28% depende de caridade, 25% depende... 25%, acho é, depende de ajuda de parentes. Então, eu tenho certeza que quem está me vendo não quer nem depender de parentes, nem de, de caridade, nem ter que trabalhando, né? Tem que estar trabalhando. Então, ou você faz parte do 1% da, da população que se aposenta e consegue se manter com o que ganha, ou então, se você fizer parte dos 99%, então, se aposentar por si só já é, via de regra, já é ruim. Outra coisa que vai acontecer com quem tem um emprego: vai, se não se aposentar, vai, vai ser mandado embora. São os dois caminhos possíveis, não tem? Então, nesse processo, até você perder o emprego ou até você é, se aposentar, que tal você se preparar para ou para a aposentadoria ou para o desemprego? E aí, no meu ponto de vista, né? eu sempre gosto de deixar claro que é o meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade, É o empreendedorismo é a única forma, eu entendo que é a única forma de a gente preparar as pessoas, porque se não vai ter emprego, vai ter que, o dinheiro é uma coisa que as pessoas, é uma coisa curiosa, dinheiro é uma necessidade vitalícia, não vai chegar um tempo uhum. que você fala, ah, não preciso mais de dinheiro, você vai precisar de dinheiro, inclusive, para morrer, e não é barato, inclusive, morrer. Então, é verdade. Você tem uma necessidade, né? Se eu tenho uma necessidade de dinheiro que é vitalícia, eu tenho que pensar no dinheiro também de forma vitalícia, não só até eu me aposentar, até perder o emprego, até, entende o que eu quero dizer? Bom, enfim, meu, meu trabalho hoje tem, muito, tem sido muito mais de mentalidade. A, a, a Baizu, eu acho que é Baizu A TV, tinha me dado oi, viu? Eu não quis ser maior educado que a Josi interromper ela, mas eu vi seu hoje. Tá? Agora eu estou te. <risos> Sempre fui empreendedora, só agora consegui realmente empreender. Então, é que tem. A gente tem que começar com a mente, né? Eu tenho uma sequência de livros que eu indico para as pessoas, porque assim, é, veja só. Você pode conversar com o Napoleão Rio hoje? Pessoalmente não. não, porque ele já morreu, né? já morreu, mas você pode ler Napoleão Hill aí você está conversando com ele por meio de um livro. Então, eu indico muito livro porque é a maneira mais poderosa que eu entendo de reeducar uma pessoa. De maneira geral, nós somos mal educados, não é mal educados que nós falamos um palavrão, mal educados no sentido financeiro. Nós não aprendemos é, educação financeira na escola. Não sei você, Josi, você já teve aula não. de... Como ficar rico módulo 1, um, como ficar rico módulo 2. Quem dois. me dera, <risos> nenhum de tá nós entendeu? teve. Então, nenhum de nós. Então, a gente, nós não, temos, não tivemos educação financeira na nossa infância, entende? Nós não tivemos é, educação financeira na nossa formação. E nós, fomos, nós tivemos a nossa personalidade formada lá, da criança, até 10, 12 anos. Só que dinheiro é uma coisa assim, não, a criança não tem que saber de dinheiro, tal, de criança não tem que trabalhar. Agora, pior ainda, a criança não tem que trabalhar, porque é crime. Eu comecei a trabalhar com 12, né? Mas, para mim, eu aí, pro meu infortúnio, então, para o meu infortúnio, eu não fui remunerado com 12, né? Se meu pai tivesse me dado salário, ou uma, uma melhor que salário, tivesse me dado um, um resultado proporcional ao meu esforço desde os 12, eu teria, putz, teria sacado isso muito mais rápido, né? É, mas o fato é, as pessoas não foram educadas financeiramente Por não serem educadas financeiramente, não entendem de dinheiro Por não entenderem de dinheiro, tem que trabalhar para os outros Por não trabalhar para os outros, não consegue riqueza Por não construir riqueza, morrem pobres uhum. é Exatamente, <risos> morrem, o, é o percurso mesmo. é esse Exatamente, a gente de certa forma vai para a escola para aprender a trabalhar para os outros Não para trabalhar para nós No máximo você vai se tornar um autônomo e não necessariamente o não vai construir riqueza, porque o autônomo normalmente depende da própria hora dele. Como o dia só tem 24 horas, fica difícil enriquecer quando a sua mão de obra é o seu fator de ganho. Entendeu isso, não? Sim. Uhum. Legal. Perdoa que eu vou desenrolando assim as Não, pode, pode vai, ir ficar à vai, vontade. Vai fazendo as eu, perguntas aí, senão não eu confio. Eu confio. Eu confio no teu conhecimento, é por isso que, Não, que eu fiz obrigado. tanta questão de você vir aqui, porque eu acompanho, você, você mesmo já percebe que sempre quando você Sim. abre uma live, se eu estou online, eu estou lá assistindo você. Porque Não, obrigado. obrigado real, é realmente agência, Que bom, realmente Anderson, eu admiro muito o trabalho que você faz, porque obrigado. precisa muita, é, eu gosto muito de uma palavra, duas na verdade, uma uhum. é altruísmo e outra é generosidade. A pessoa Sim. que tem essas duas palavras, ela é a pessoa que a gente gosta de ficar perto. E você Exato, tem, exatamente. porque você, ah, você, você sempre está compartilhando né, o teu conhecimento. Você é aquele tipo de pessoa que não quer enriquecer sozinho. Você sabe como chegar lá e você está passando esse conhecimento. Exato. E aí pega quem quer, né? Porque não é todo mundo Exato. que quer. Então Eita. isso eu acho muito legal. Um dos grandes desafios que eu tenho, que eu tenho tido até aqui é, é despertar nas pessoas à vontade. Como é difícil despertar nas pessoas a vontade. Vou dar um exemplo, tá? Mas, supondo que não é o caso de hoje, aqui em Curitiba está muito frio, né? É, ou está frio, muito, não sei, mas é, supondo que tivesse 50 graus, aí tem uma pessoa que está tá babando de sede, né? E você pega uhum. uma água, põe num copo gelado e oferece para ela. Eu, a minha parte vai até pôr a água no copo, pôr, né? deixar o copo suando ali e oferecer para a pessoa. Mas eu não posso tomar água por ela. Sim. Minha vontade de mudar de vida é isso. Às vezes a pessoa, eu sei que ela precisa, ela está morrendo de sede. Dá para ver pela pela boca dela ressecada, o sol escaldante. Eu sei que ela está tá com sede, mas às vezes a gente oferece água e a pessoa não quer. E o uhum. que, que eu vou fazer? Eu, eu sempre brinco, eu não posso rachar a cabeça de uma pessoa e pôr os livros lá dentro eu posso influenciar as pessoas para que elas leiam os livros, escute pelo menos o livro. Né? Tem gente que não tem uhum. hábito de ler ainda, e eu entendo, eu também não tinha, até cinco, seis anos atrás, né? Então, eu, eu, eu não, não, não sou nem um pouco ignorante, eu sempre tento vestir as sandálias de quem está começando nesse mundo do alto desenvolvimento, empreendedorismo, né? Eu sei que tem pessoas que não têm hábito, mas então ouça o áudio. Eu comecei escutando o áudio do livro, eu comecei uhum. lendo, depois comecei peguei gosto e tal, e aí fui comendo o livro, né? Eu já estudei uns 60 livros, acho que, nos últimos cinco anos e pouco. Por Nossa. quê? Porque daí você começa a ler um, ler outro. Eu estou com uma pilha aqui para indicar, se der tempo, tá? Alguns, assim, mais mais impactantes, né? É, então, é essa questão. Não tem como abrir a cabeça da pessoa e, e fazer ela querer. Eu, eu sempre mostro, assim, ó. Se dia eu uma live explicando a diferença de coaching e de mentoria. Ou mentoring, né? Que é a palavra chique em inglês. O coaching, qual é o trabalho enquanto eu, meu enquanto coach? Eu falo para você, olha, você quer ir para onde? Aí você fala, ah, eu quero ir até São Paulo. Ok, eu vou te acompanhar até São Paulo. Vou te ajudar e tal no caminho, tá? Estou falando de forma metafórica, né? Ah, o mentoring é o seguinte, ó, eu já fui para São Paulo, você quer vir até aqui? Eu te mostro por onde eu passei. Então, é basicamente a metáfora para explicar uma coisa da outra. Tem gente que eu mostro, olha, eu já fiz esse caminho, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. você quer esse resultado? E tem gente que fala assim, é... Não sei, eu tô, ah, eu tô com dúvida, eu tô com medo, né? Então é, é difícil, sabe? Eu, eu no começo me frustrava muito porque eu sabia que eu podia ajudar, mas as pessoas não queria. Hoje em dia eu sei que é é, é para quem quer e não para quem precisa. Precisar Sim. ganhar dinheiro, precisar mudar de vida, todo mundo precisa. Agora quem quer de fato, né? Napoleão Hill nesse livro aqui, ó, eu vou fazendo algumas citações, tá? Nesse ah. livro aqui, pensa e riqueza. O primeiro passo, o capítulo número um, fala de desejo ardente. Você não vai para lugar nenhum se você não tiver ao menos, que você obrigado, né? Mas você não vai mudar de vida, você não vai construir uma carreira fantástica, você não vai construir um negócio fantástico se você não tiver um desejo ardente. Por quê? Porque na primeira curva, na primeira atrapalho, na primeira coisa negativa, você vai parar. Então não era um desejo ardente, entende? Vai desistir. Então não era um desejo ardente. Então, se é um desejo ardente, a pessoa passa tipo um trator por cima de tudo. Vai ter dificuldade... Eu costumo dizer o seguinte: quando a pessoa tem um desejo ardente, é como a água que sai lá, do, do, lá de cima da montanha. Pode ter o, o, os obstáculos que for, ela vai chegar no oceano. Mas ela pode chega. Fazer n voltas, né? Mas vai chegar no oceano. Esse, esse é o desejo ardente. É isso que eu procuro encontrar ou despertar quando a pessoa não tem é, nas pessoas com quem eu tenho contato. Perdoa, uhum. tá? Eu vou. Não eu pode sou falar aqui, tá? De, deixa, deixa, deixa só eu, eu fazer uma consideração de algo que tá. eu escutei uma vez, porque assim é, empreender não só empreender, mas você cuidar da parte financeira, você se planejar tudo isso não é difícil só que é trabalhoso e, e o que eu vejo muito né de todo o trabalho que eu venho fazendo de empreendedorismo, é que as pessoas elas não, a, a maioria não quer elas não querem ter trabalho porque é muito mais fácil você não precisa pensar, né? Até escutei Exatamente. você falando uma vez isso. Você falou numa live que pensar quando dói. você quer é pensar dois. <risos> Se você quer mudar de vida, você tem que pensar. Se você quer empreender, Exato. você tem que pensar, você tem que colocar no papel o que você quer. E só para você ter uma ideia de como existem N maneiras de você empreender, de você ganhar dinheiro, inclusive com esses livros, esses livros que, que você já leu, que são famosos. Outro dia eu escutei uma live, eu acho que foi do Ícaro de Carvalho. Ele falou bem assim: Você quer ganhar dinheiro? Leia livro. Sabe esses livros que ninguém quer ler, mas todo mundo precisa ler? Uhum. Leia, crie um canal no YouTube e fale sobre o livro. Fa é, faça o resumo, faça o resumo do livro. Você vai Resenha, ganhar né? muito dinheiro. Ah. Resenha. E quase ninguém Sim. faz isso. Então só para você ver como é possível, só Sim. que dá trabalho. Como é que você ganha e... dinheiro com o livro? Dá trabalho. Como é que você ganha com o livro? Você se associa a, a Amazon, tem uma Amazon associado, você cria uma conta lá, pega um link do livro que você está estudando e publica. Se você tiver milhões de visualizações, né, alguns desses vão comprar o teu livro e aí você vai ganhar dinheiro. Tem uma, uma vez o cara falou uma coisa, não lembro quem falou, tá? Eu gosto de citar as fontes, mas quando eu não lembro fazer o quê? Alguém me disse o seguinte: se quer se tornar milionário cria um produto e venda para um milhão de pessoas, ganhando um real cada um. Você quer ficar bilionário, eu ganho 10 milhões, você venda um produto, ganhando 10 reais cada um. É, é, a, a matemática é simples. O problema é que as pessoas têm, pensar, têm que de pensar, têm preguiça de criar, entendeu? Cara, esse tempo da pandemia, Josi, eu, eu não gosto de falar muito do que eu faço, parece que fica um pouco é, nariz, é, sei lá. Eu não gosto de falar muito de mim, mas nesse tempo da pandemia eu produzi horrores. Eu criei aplicativo, eu criei uma, uma startup de assinaturas, então, um clube de assinaturas, eu criei um monte de coisa. Por quê? Porque o meu filho, você sabe que eu tenho um filho especial, né? Meu filho, é, eu, eu investia, eu gosto de cuidar com os verbos, né? Eu não gastava, eu investia a minha mãe inteira com meu filho nas terapias. Então, eu não podia estar produzindo ali, eu estava escutando livro, lendo livro, qualquer coisa, menos produzindo de fato. À tarde, eu tenho meu trabalho ainda na Justiça Federal e tal. Então, e à noite eu alguma coisa Agora com a pandemia eu tô trabalhando em casa Em tudo quanto eu faço, tô fazendo dentro de casa Não tô indo nas terapias, então eu tô com mais tempo para produzir, gente, eu tô produzindo horrores Agora tem gente que fica assistindo Netflix o dia inteiro Assistindo novela o dia inteiro, vendo notícia ruim o dia inteiro Aham. E a gente tem uma Nossa mente, gente, é uma coisa incrível é, Deixa eu ver se eu tenho aqui um. nossa, Me, me permita, tá? Imagina aqui que tá a sua mente, ó Sua mente Aham. O que que a sua mente produz? Ela produz o que entra nela não, não pode, tá escrito na Bíblia assim, eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia, é um, para mim, é um manual, explica muita coisa. Tá escrito assim, não pode uma figueira dar oliveira. A da oliva, né? Então, o que entra, ó, o que entra, o input, é o que vai sair. Então, o que entra na tua mente é o que vai sair pela sua boca. A boca fala do que o coração tá cheio. Tá escrito assim também. Então, Sim. o que acontece? Se eu coloco coisa ruim aqui dentro, eu vou pensar que aqui é entrada e aqui é saída. Se eu coloco só notícia de pandemia, de covid, que matou, que morreu, que está terrível, o que, que vai sair daqui? Só coisa ruim. Só então, coisa minha mente ruim. vai processar coisa ruim, entende? Então Eu sei que está morrendo gente, eu sei que tem pandemia, só que eu não, eu não quero me inteirar do assunto. Eu faço a minha proteção, louco, né? o que eu tenho que fazer. Mas enquanto as pessoas estão discutindo notícia ruim, eu estou produzindo, eu estou criando. Tem uma, uma, alguém criou uma, uma, uma frase para a pobreza que eu achei fantástica. Quando uma pessoa é pobre? Quando ela não produz muito. Entende? Não é trabalhar muito, é produzir muito. É, a morte acontece quando o corpo para de produzir. Para de produzir morreu. Tem gente que está tá morto, mas não, não avisaram ainda que ele morreu. Não avisaram, não tá né? Não avisaram nada. <risos> <risos> São os perdoa, tá? Perdoa o gancho. Eu quero deixar você mais à vontade para você fazer perguntas. É, eu. Vou fazer um não, eu tenho aqui algumas perguntas que eu selecionei. Ah. Mas eu, eu também, nessa, nessa pandemia, eu também estou produzindo bastante, assim, eu. Imagino. Eu... Porque assim, ó, o, meu, o meu objetivo é ter um programa de, de, de empreendedorismo para iniciantes, o passo a passo de como empreender, do que, que a pessoa tem que fazer. Porque o que, que eu vejo, Anderson? Eu vejo assim, ó, o que mais tem na, na internet, ou no Instagram, ou em cursos online, são cursos de, da mídia digital. Como você crescer Sim. no Instagram, como você, né? Uhum. Mas e o antes? Eu preciso, eu preciso do, do, de todo o pacote completo, porque não adianta eu só me preocupar com o Instagram, que é a rede do momento. Não, é, isso é inevitável, não tem é indiscutível. Mas o que, que adianta eu crescer no Instagram só que o meu produto está desalinhado, eu não tenho educação financeira, eu não me planejei, eu vou quebrar, porque eu não vou dar conta da demanda. né? Por isso que... porque eu tenho visto isso há alguns meses já. E, uhum. e aí a minha, a minha ideia é essa. Estou trabalhando muito nisso para criar esse produto que vai atender... Quem está iniciando, só que atender desde o começo, para que ele chegue lá na rede social e ele, de fato, não tenha problema nenhum. Ele Sim. vai ter sucesso na rede social, só que ele vai ter sucesso em tudo, porque vai estar tá tudo organizado. E Tem eu sinto muito eu sinto falta. Antes, né? É a base, né? Às vezes Exatamente. Falta a base, né? Exatamente. E sem a base, a pessoa não consegue, não... infelizmente, não vai conseguir. Uhum. Então, é isso que eu queria falar. Eu também, nessa que pandemia... Eu a gente não tem o que fazer, eu fico produzindo, né? A gente tem que produzir. Mas, Anderson, é deixa, eu, deixa eu começar com umas perguntas, então. Tá bom. Fica é, qual que é o maior problema que faz com que as pessoas não conseguem se programar financeiramente? Isso na tua, na tua experiência. Ah, eu, eu penso que é, é, o, é a corrida dos ratos, né? Já viu falando na corrida dos ratos, hein? De Robert Kiyosaki, tá no, nesse livro aqui. O Pai Rico o Pai Pobre. Aqui fala da hum. coisa dos anos. Por que muita gente não consegue se programar financeiramente? Porque ele não tem tempo para pensar nisso. tá? Como a, como a rodinha não para, tem que continuar correndo o dia inteiro. Então, trabalhar o fluxo de uma pessoa normal, comum. Comum, não normal, né? Comum. Ele acorda pela manhã, trabalha duro, duro, duro, duro, chega na hora do almoço, dá um tempinho, quando ele pode comer, come, volta, trabalha duro, duro, duro, chega em casa morto de cansado, porque não está trabalhando o propósito de vida, a gente já vai entrar nesse tema, está trabalhando para sobreviver não para cumprir propósito. Aí o que acontece? Chega em casa, toma um banho rápido, come alguma coisa, vai assistir alguma televisão, para ver qual a, notícia, qual a desgraça da vez, né? e aí toma um banho, dorme, e aí, no outro dia começa tudo de novo, então é a corrida dos ratos. né? Por que, que muita gente não consegue se programar? Porque ele está ele trabalha para pagar incêndio. Eu, tem duas formas de você ver o dinheiro para cumprir o seu propósito e trabalhar para sua prioridade ou trabalhar por urgente. Então, tem duas coisas bem de, que tem que distinguir: qual que é o seu a sua urgência e qual que é a sua prioridade. Tem gente que só consegue trabalhar por urgente. O que, que é urgente? Vai para vencer a luz amanhã. tem que vender hoje para pagar amanhã. Está vencendo sei lá a internet, a mensalidade da escola do filho, para a estação do carro, para estação da casa e assim por vai. Então, isso é urgente. O que, que seria prioridade para as pessoas? Construir a sua liberdade. Liberdade em lato senso, em, em sentido amplo. entendeu? Porque tem, tem gente que fala assim, a liberdade. A liberdade é estar em casa sem fazer nada. Claro que não. Liberdade é você não precisar trabalhar por dinheiro. Não precisar trabalhar por dinheiro. Não, é porque assim, você fala assim, ah, então eu vou virar vagabundo. Eu conheço gente que é livre já do jeito que eu gosto de visualizar a liberdade e trabalha muito mas não trabalha porque precisa trabalha porque gosta né? quando você está fazendo o quê por exemplo eu ficaria seis horas conversando com você porque eu adoro falar sobre o que eu falo entende isso não é trabalho para mim isso é um prazer entendeu é uma missão já passou de passou de, desse desse de trabalho já se tornou missão propósito de vida então quando você trabalha quando você opera no seu modo é, propósito você consegue se planejar, você consegue parar para planejar a sua vida. Quando a gente está trabalhando só no urgente, não dá tempo de pensar. Então eu tenho que pensar, eu tenho que trabalhar hoje para pagar a conta de amanhã. Amanhã já venceu. Sabe aquela coisa de, de, de descobre um lado do santo, descobre outro? Então não Sim. dá muito tempo de planejar. Trabalha só no, na rotina mesmo, no, no, na corrida dos ratos. Não sei se eu respondi, mas é mais Respondeu. ou menos que eu penso. Respondeu sim, e acho que respondeu até a segunda pergunta que eu ia fazer, que é ah, com certo. relação à, à dificuldade que as pessoas têm de ganhar dinheiro. Então é exatamente por isso, é porque elas não se planejam, é porque elas não querem pensar, é porque elas não priorizam né, as coisas, e, as e, coisas que têm que fazer. Não, eu acho que a, a por isso que tudo começa com a mentalidade. Né? Você veja só, não adianta nada você falar para a pessoa, oh, vamos fazer um trabalho para você ganha 10 mil por mês. A... Ah, ah, eu queria que vocês colocassem o teu nome. Eu não sei se é Zula, deve ser Zula o nome dela, né? Que tem Zula ou Zul, ateliê. Deixa eu ver. Bisul. É. É, ela acabou de escrever ali um texto. Eu acho tá? que, eu acho que é ver. Zula. Zula, tá. Uhum. Eu, é, Zula T. Tom, enfim, Zula. Há 30 anos ouvi uma pessoa que era milionária e que diz que quem trabalha para os outros não ganha dinheiro. Só agora entendi o que ele queria dizer. Ah, e vou, isso é verdade, e vou complementar um pouco mais ainda. Ah, ah, o que todo ser humano deveria fazer? Trabalhar para construir ativos financeiros. Para trabalhar para construir ativos financeiros. Já vou explicar um pouquinho o que é uma coisa e o que é outra. Uhum. Zuma. Ah, já respondeu o nome dela. Então, trabalhar para construir ativo financeiro. Por quê? Porque o ativo financeiro faz isso. Ó. Põe dinheiro no seu bolso, entendeu? E o que, que o ser humano. O brasileiro, o médio, está tá programado para fazer, está programado para comprar passivo financeiro, é o que tira dinheiro do bolso. Então, se as pessoas conseguissem, conseguirem só distinguir o que é um ativo financeiro do que é um passivo financeiro e se e colocarem a caminho de construir ativos financeiros, não importa como, elas teriam um propósito de se tornar livre, elas, tra elas trabalhariam muito mais felizes, porque está vendo, talvez, ali, está tá próximo ali a liberdade dela, ou tá vendo a coisa evoluir? O que que eu tenho? Eu, eu tenho uma, uma história que eu conto às vezes em alguns eventos. Né? Eu, eu, uma época, eu entrei em depressão. Eu tinha uma filha já, eu tenho uma filha de 18 anos. Eu sei que eu pareço que eu tenho 25, mas eu já tenho mais, né? Que nem eu. Sou, eu. Muito, modesto também. sou muito modesto também, né? Não, eu tenho uma filha de 18, né? A minha filha, quando tinha um aninho por aí. Eu trabalhava lá no Champanhar e morava aqui já onde eu moro no Boa Vista. Então eu atravessava 40, 50 minutos de trânsito, né? E quando eu saía da, da, da minha rua, entrava na rápida que a gente chama de rápida né? Na principal e via aquele mundo de carro indo na mesma para o mesmo lugar que eu estava indo. Sabe a sensação que eu tinha? Que era um mundo de boi indo para para ma, matança, sabe? Para o matadouro. Eu falava, gente, mas a vida não pode ser só isso. Eu, não, não, a vida não pode se resumir a isso. Eu acordar pela manhã entrar Encontrar um. Sei lá quantas mil pessoas estão saindo de casa para ir trabalhar, e eles vão comer na mesma hora que eu como, vão embora às seis horas, que é a mesma hora que eu tô indo. Eu entrei em depressão nessa época. Eu, eu lembro que eu levava ela na. Eu levava ela na. O pensar, às vezes, é perigoso, né? É, sabe o véu da ignorância? Tem muita gente que prefere o véu da ignorância. E, Às vezes eu levava ela no, no pediatra, e aí eu encontrava, que era de tarde, né, no meio da tarde, eu saía da empresa, que eu trabalhava, era uma empresa de software, e. Encontrava gente de bermuda na rua, às vezes andando bem tranquilo com o cachorro na rua, e falava: o que será que esse cara faz? Que eu não sei, né? Porque trabalhar como eu trabalho, ele não trabalha, né? Não pode ser que todo mundo que está na rua está de férias. Então eu ficava, eu ficava me questionando: o que será que essas pessoas que estão livres por aí fazem? O que eu preciso aprender isso, né? E olha, essa angústia demorou, demorou, demorou, demorou muito tempo, né? Depois eu comecei, lá por 2010, 2011, eu comecei a me interessar pelo tema, né, de empreender e tal. Mas com muito medo. O, medo, o medo é como uma serpente daquelas tipo jiboia que pica a presa e paralisa a presa, né? Eu uhum. era uma presa paralisada ali pelo medo, né? Depois tem um livro, não tá aqui na minha lista, mas é um livro muito bom para você ler sobre medo, chama Mais Esperto que o Diabo, muito bom. Uhum. Não tem nada a ver com, com parte religiosa, espiritual, no livro de Napoleão Hill. E aí quando, quando eu comecei a me libertar deste medo, eu comecei a fazer as coisas, né? E aí eu comecei a me entender como ser humano que tinha propósito, que podia criar coisas além de ter um emprego, um bom emprego. E pior, né? eu sempre falo assim, ó, se você ganha 2 mil, eu vou dar um número qualquer, eu não gosto de dar um número porque é muito relativo. Né? Mas se você ganha pouco, é, se você perde emprego é fácil de se repor. Você vai lá vender coxinha na rua, vai vender paçoca na esquina, é fácil de se repor um emprego de baixo salário. Quando você ganha muito dinheiro como salário, é horrível para você uhum. repor esse dinheiro. Muito mais difícil, entende? Então, se você ganha pouco, dê... fique feliz, né? Porque tá fácil de você abandonar, quem sabe, o seu emprego. Se você ganha muito, você já tem um problema, né? Um pouco mais complicado para resolver. Mas, então, o que eu ia dizendo? Quando eu comecei a entender que eu podia, como aquelas pessoas, andar na rua quatro horas da tarde, se eu conseguisse aprender o que eles sabem, né? E todo rico entende sobre ativo e passivo financeiro. Talvez isso, é, para muitas pessoas, pode ser libertador você entender o que é um ativo financeiro e o que é um passivo financeiro. E mais do que isso, entender que você pode construir. Qualquer uhum. pessoa pode construir um ativo financeiro. Não precisa, ser um, precisa ter formação nenhuma, né? Precisa entender um pouquinho de dinheiro. Certo, Josi? Respondi. Sim, Eu quero me cu cuidar aqui com, com o tempo para não... Não, não, não, não, não, não, não a gente sair. tem. A gente tem bastante tempo ainda. É, o Anderson, tá que mudança... Sim que você acha que as pessoas podem fazer para virar essa situação. A pessoa não entende nada de ativo, de passivo, tá. mas ela, ela quer mudar. Só que antes de você responder, você Sim. falou uma coisa que você entrou em depressão quando você começou a pensar. Quando Sim. você começa a questionar, realmente é muito perigoso, só que é libertador Sim. ao mesmo tempo, né? É libertador, <risos> exatamente. Se a pessoa souber é, o que fazer com aquela é, eu, eu falo que você tem que ser sempre, sempre tem que ter duas coisas na vida. Você tem que ter uma insatisfação, uma inconformidade enorme em relação à sua vida. Ela hum. nunca pode estar tá, uau, que senão você já pode morrer. Se a sua vida já está 100%, não pode morrer. Então, Sim. esse é o primeiro ponto, né? Você tem que estar tá inconforme com a sua realidade, não inconformado com a sua realidade. E a segunda coisa é gratidão. Não importa como está sua vida hoje, você está melhor que milhares de pessoas. Se né? você só Exatamente. acordou pela manhã hoje já é motivo de você dar muitas graças a Deus. Né? Então, gratidão e inconformidade é muito bom. Você perguntou, o que você perguntou sobre... É, o que a pessoa precisa fazer para ela mudar essa ah, situação? Sim, ela, sim. Não, ela não conhece Eu... passivo, não sabe nada de ativo. Sim, sim. Como é que ela pode fazer? Oh, olha só, oh, que prazer a minha a menina que nos ajuda aqui, que é o nosso anjo, que tá, entrou na nossa live para assistir. Um, um abraço para você, Mari. A Mália a pessoa que, que cuida do Davi aqui em casa. Tem um Oi, carinho que linda! É, então, eu acho o seguinte: a primeira coisa que se chama-se assim, autoeducação. É a pessoa se, se tomar para si a responsabilidade de se autoeducar. Responsabilidade. Por quê? Porque é muito. É, a coisa mais que eu mais vejo, eu tenho pavor disso, é quando a pessoa fala assim: ah, o culpado é o governo. O culpado é o governo do PT, do PSDB, do azul, do amarelo, do vermelho. O culpado é meu patrão, o culpado é não sei quem. Aí a pessoa pega o que é dela e põe nas costas dos outros, né? Uhum. É, Chama-se Autoresponsabilidade. Tem um livro muito bom para trabalhar isso aqui, ó. Primeiro capítulo desse livro aqui fala sobre autoresponsabilidade. Ah, o Primeiro, poder o da ação. Capítulo. poder da ação do Paulo Vieira. Na minha, na minha, só fazer um... não, terceiro capítulo. Fazer uma invejinha branca para vocês, né? Eu tenho ele autografado pelo próprio Paulo Vieira, tá? Desculpa aí. <risos> <risos> eu fiz a minha formação na Febracis, né? E tive o prazer de, de ter contato com o Paulo Vira. é, enfim. é... então, alta responsabilidade significa o quê? Eu vou esquecer tudo que tem ao meu redor. Aqui em casa eu brinco que eu... Até a minha esposa, numa época, estava numa outra frequência, né? Então eu falei, eu tenho que ignorar ela no sentido né, da negatividade e tem que... tipo um trator mesmo. Tem um livro chamado, não sei o quê, do rinoceronte, né? E é isso, você tem que ser um rinoceronte e empurrar tudo para frente, né? é trazer para si a responsabilidade de mudar a vida. Porque se eu fico colocando as costas, nas costas do meu marido, nas costas da minha mulher, ah, porque eu tenho filhos, então transforme as desculpas em motivo. Por exemplo, eu tenho um filho especial, o nosso terceiro, que eu acabei de falar, que a Mari cuida dele. Né? É, os, os, a Júlia tem 18, o Arthur tem 13, e ele tem 7. Muitas pessoas que eu conheço põem a desculpa de não mudar a sua vida nos filhos. Olha que Sim. coisa absurda e eu aprendi a colocar a, a um motivo nos filhos né? então eu tenho que empreender eu tenho que ser um cara extraordinário não é por causa deles né e não e não assim ah eu não posso porque tenho filho parabéns que você tem filho ah eu não posso que eu tenho eu não tenho faculdade parabéns que você não perdeu tempo fazendo faculdade né tem muita gente que fazer faculdade perde tempo eu fiz Sim. faculdade não tem nada contra fazer faculdade né? eu tô ou seja eu não não precisa colocar sua, Anthony Hobbes tem uma frase matadora que diz assim, aliás, eu começo boa, boa parte dos meus treinamentos com essa frase. São então, as suas decisões e não as suas condições que determinam os seus resultados. Por quê? Porque se você ficar olhando para a sua condição, você vai ver que ah, você não tem o melhor carro, eu não tenho tanto dinheiro, eu não tenho tanto conhecimento, então você fica olhando as suas condições uhum. e não toma as decisões. Tem gente que tem um monte de conhecimento, né? tem uma metáfora que fala da caixa d'água, então a pessoa tem uma caixa d'água gigante de informação, de conhecimento, só que a torneirinha da inteligência emocional, que é quando ele faria ele tomar as decisões, é desse tamanhozinho. Ele não, não age. Então, conhecimento uhum. sem ação é igual a fé sem obras. é nulo, Não serve pra nada. É, Os dois é, extremos, é né? Foi... Exatamente. Tem gente que só age daí sem conhecimento, né? mas é bom é aliar as duas coisas, né? Conhecimento mais ação. <risos> é Respondi, verdade. Aí, respondeu, respondeu sim. E... Alto conhecimento, gente. Buscar auto-educação. Tem que, tem que ter, né? Tem que ter, até uhum. porque quando a pessoa começa a, a buscar o autoconhecimento, quando a pessoa começa a procurar é, lives que realmente falem alguma coisa, porque tá cheio de live por aí, né? A gente está uhum. num momento aí que até o Instagram quebrou, teve que mudar algumas regras, porque era live o tempo todo. Só que tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria. E é, e, e é isso, você tem, que, você, tem que, você tem que buscar aquilo que realmente vai fazer sentido, né? Aquilo que vai te ajudar. Porque é, daí, é. aí você consegue entrar na, na fila daqueles que ganham dinheiro. Porque tem os que, os que não ganham e tem os que ganham. E, Sim, e a maioria é, é aquele que... E a maioria é o que não ganha. Mas por quê? É, existe uma razão. O que, que você está fazendo que você não está ganhando dinheiro? Né? O que que... É, qual, qual, é o teu, qual é o teu foco? Né? Uma pergunta que eu acho que é, dá uma boa, uma boa salpicada de, de, de tempero aí nessa, nessa discussão. Qual é o valor que você gera para a sociedade, você é o que você gera, de, você ganha, tem, recebe de resultado aquilo que você gera de valor para a sociedade. Tem gente que quer ganhar muito, mas não gera nada de, de, para a sociedade, não gera valor nenhum para ninguém. Quer ganhar muito, você tem que gerar muito, você tem que dar Sim. muito, né? Ela é a, a eterna lei da, da, do dar e receber, o que você dá volta para você. As pessoas pois. pensam que isso é autoajuda, que isso é... Ah, mas... Ah, tá lá mais uma pessoa falando de alta Cara, isso é lei universal. Né? Tem um outro livro muito bacana que você está daqui a pouco, que é o Lei da Atração. Você, você atrai para você o que você está vibrando. Se você está doando, é porque você tem, né? Já viu alguém dar, dar comida sem ter comida? Você tem que dar comida? Você tem que ter comida. comida para você dar conhecimento, você tem que ter conhecimento. Então, é melhor dar do que receber, né? Vai lá, Josi. Então, e aí você estava falando, falando, né, da... Não, pode, pode ficar à vontade, tem bastante tempo é. ainda. E, e aí, você estava é. falando do, do, da frequência, do, de você dar Sim. aquilo que você tem. E é muito curioso, Anderson, que muita gente ainda acha que é frescura, né? O autoconhecimento, que, que você vibrar na frequência da gratidão é frescura, que ah, é a coitadinha, né? A coitadinha é tão grata, e, e só, só se ferra é. ou. Ou tipo, ah, não acontece nada de bom com aquela pessoa, mas... É porque ela é grata demais. As pessoas, elas, elas banalizam muito, né? E, daí, e tudo acontece ah, no seu tempo. As pessoas e... tendem a achar que o grato é o otário que, que é bonzinho, que é ético, né? Uh -huh. É ou não é? Sim. Vou falar um pouquinho sobre a, a, a frequência. Posso? Pode, pode sim. Pode, não, claro. O tema, tá? É importante. Frequência, imagina... <risos> Imagina que o seu cérebro é como se fosse um rádio, tá? Um rádio. Ele recebe ondas, recebe ondas e emite ondas, tá? Então, o que uhum. sai da sua boca, que é o alto-falante do rádio, é porque entrou antes por algum meio, que é a tua frequência, né? Então, quando sai coisa ruim da sua boca, é aquilo que eu falei lá no começo, com, a, com o que entra na, na mente e sai do outro lado, né? Se você está conectado com coisa ruim, o, o seu alto-falante, que é a sua boca, vai sair coisa ruim. Então, e a frequência aqui é ruim. O que, que acontece, que é uma pergunta que eu me fazia, né? Tá, e se, por que, que tem pessoas que parece que dá, tem um salto quântico na vida deles, que é um nome bonito que o pessoal usa, salto quântico, né? Tem uma virada na vida dele e parece que foi repentina. É porque quando você pensa na mesma analogia do rádio, quando você sai aqui, vamos supor que aqui a gente tem aquela sequência do rádio, 88.6, e aqui uhum. no final a gente tem a, a frequência maior aqui, que é 106,5. Supondo, supondo só, para efeitos didáticos. Que aqui seja algo muito positivo e essa frequência aqui menor seja muito negativa. O que acontece quando eu pego o dial, que é o palitozinho lá, o ponteirozinho do, do rádio, tiro daqui e movo aqui para 106, por exemplo, ou próximo de 106, 105,5, assim, como tem a frequência aqui em Curitiba, né? O que acontece uhum. com o rádio? Quanto tempo demora para tocar no alto-falante aquela nova frequência? Responde para mim aí, José. Peguei Olha. o rádio, troquei. Troquei o ponteirinho, fui lá mudando, mudando, mudando Parei lá no 106 Quanto tempo depois começou a tocar a música daquela frequência? Pouco tempo, só que ele vai passando e vai arranhando tudo Até chegar ali naquela frequência Isso. que você quer Mas a, a, o ponto é Quando eu... Pensa assim, não, não esquece o quanto tempo demorou Quando eu posicionei o dial lá no 106,5 Tá lá no 106,5 A partir do momento que ele tá lá Quanto tempo demora para sair no alto-falante a música ah, daquela nenhum. frequência? Ah, Nenhum nem, nem um segundo, é instantâneo. instantâneo. É imediato, entendeu? Essa Sim. mudança da frequência aqui dentro, ela, ela reflete mudanças imediatas na sua mentalidade. Sabe quando você fala assim, ah, caiu a ficha, uhum. caiu a ficha. É mais ou menos isso, entendeu? Então comigo foi mais ou menos assim, eu estava negativo, negativo, negativo e extremo. Então, eu, eu, ganhava, eu já ganhava razoavelmente bem como empregado público federal. Tinha uma vida razoável, uma vida mediana, depois eu odeio hoje a média. Eu nunca quero estar na média, nunca quero estar na média, nem dos melhores, tá? A média a gente tem que ser, mesmo dos melhores, tem que ser piso, não, não teto, né? E nem média, né? Então, eu estava negativo, negativo, negativo, negativo. Quando eu tive algumas sacadas, que eu não vou poder falar tudo hoje, porque é muita, muita história, né? Quando eu tive alguma, aconteceu algumas coisas comigo e mudou imediatamente para o positivo. E aí, o que é mais interessante? Tudo começou a acontecer na minha vida assim, parece que era como se fosse milagre. Se você uhum. tem uma ideia, eu vou, eu vou dar um exemplo bem numérico para vocês entenderem. De janeiro a junho, eu ganhei, ganhei, dado, quase 20 mil reais de cursos. Inclusive a formação em coach. Dado, eu não paguei um único real. Então, a minha frequência mudou tão rapidamente e de uma maneira tão é, incrível que, assim, uma sequência, eu, eu chamo isso de flow, né? Eu entrei uhum. no flow. Cara, era assim, gente me ligava, oh, vai ter o um curso no Céu, onde se eu conseguir uma vaga, você vai? Sim. O que, que eu tinha que fazer? Sei lá, doava sangue, marcava férias, né, literalmente eu dava o sangue mesmo para poder faltar no trabalho. Enfim, daí eu entrei nesse fluxo, então eu fiquei meses nisso, né, e aí eu entendi sobre frequência, gente. Então é, é muito uhum. pouco tempo, porque só sobre isso aqui vai uma, uma hora de, de, de treinamento falando de frequência, lei da atração, etc. Mas só a pessoa entender, saca? É, sai tudo tira tudo que é da tua vida limpa tudo que é negativo gente negativa pare de conviver com gente negativa Pare de conviver com gente que fala que não dá certo que fala que você não pode tira tudo limpa isso da sua vida e acha pessoas positivas nem que seja vídeos no YouTube né? se você não tiver contato pessoal nem que seja pelo Instagram pelo YouTube vá procurar gente que te que motive positivamente te dê, Que leve a sua energia lá para cima quando eu tô meio down o que acontece né? eu sou um ser humano normal é, não sou normal, mas eu sou um ser humano <risos> Faz tempo já que eu não me acho normal Eu acho que eu sou meio fora da casinha Mas quando eu tô meio DAW, o que, que eu faço? Eu vou lá, escuto um vídeo que eu quero que toque no talo Quando for um reconhecimento nosso, um resultado bacana Entende? Pra quê? Pra, puf, jogar minha frequência lá pra cima de novo. Quando Sim. eu tô... Tem um amigo meu que deve estar tá nos assistindo aí Às vezes eu ligo pra ele Fala, cara, tem, eu, eu tenho que passar ideias pra ele Daí ele fala, cara, fantástico Conhecemos um dois loucos, né? fantástico, não sei o que, aí, putz, minha frequência vai lá pra cima de novo, entende? Você tem que se, por isso, autoconhecer, né? Você tem que se conhecer e quando você vê que você tá indo pro lado do negativo, você puf, já volta lá pro positivo de novo. Vai, Aham. Uhum. Você tô, sabe tô, sim, que tô... esse, negócio, esse negócio da frequência, esse negócio da frequência, ele é muito legal e é muito interessante, assim, ó, porque você consegue quebrar a frequência. Sim, e é muito sim, fácil sim. de você quebrar uma frequência ruim. Por exemplo, é, eu costumo dar esse exemplo, assim, você acordou de manhã, já aconteceu um negócio ruim, você já, já tem que começar, opa, peraí. Uhum. Aí você levanta, bate o pé na cama, vai esquentar o café, queima o... vai esquentar a comida, queima a comida. Só que nesse momento você consegue quebrar isso. E como? Fazendo exatamente isso que você falou. Vai pegar um vídeo, pega alguma coisa que eleve a tua Exato. frequência lá pra cima. Exato. Interrompe tem pessoas é, eu, eu quando, quando eu tô assim, o que que eu faço? Eu pego uma série que eu gosto, uma uhum. série que, que não tem... É, que não é que nem novela, que tem crime, que Sim. tem que tem aquelas porcarias todas. Sim. Eu pego uma série, uma série legal de família, porque é, é, é muito legal você, você se apoiar na família quando você tá nessa, nesse, nessa onda ruim aí de frequência. Aí eu pego uma série de família, que tem lá muitos altos tem um pouquinho de baixos também Sim. só que tem muita coisa boa e aí eu assisto assisto uns dois três capítulos pronto a minha a minha frequência já subiu é, e é, pega é, é, é isso histórias né de de gente que mudou tipo mãos talentosas é um filme uh -huh. muito bacana em busca da Sim. felicidade né? exatamente é. e, e e é bem legal porque você e, e é assim ó Anderson parece um milagre porque a tua frequência sobe na hora, depois que você... só que você tem que identificar ela, porque o que, que acontece? As pessoas, como elas não têm o autoconhecimento, elas não conseguem identificar e aí elas ficam o dia inteiro passando por esses momentos horrorosos, né? Se machucando, e olha, batendo os outros, inclusive, né? Porque, às Exatamente. Vezes a os outros também. <risos> Exatamente. Além de Azeda não ser legal, começa a sucrinar a vida dos outros, né? Uhum. E é muito simples você sair disso, só que para você sair, você precisa primeiro da base, precisa do autoconhecimento, Exato. né? E, e o autoconhecimento, ele está aí, gente, está em tudo quanto é lugar. É, é fácil, é de fácil acesso, é gratuito. Tem o autoconhecimento pago? Claro que tem, tem gente que trabalha com isso. Mas tem também na internet um monte de informações gratuitas, tem informações também sobre finanças que são gratuitas, só que aí você tem que querer, você tem que querer e tem que buscar, né? Você que saber não vai encontrar. Exatamente, você não vai encontrar. Você não vai encontrar o autoconhecimento, ou como, como construir ativo e passivo assistindo o Game of Thrones. Não vai! <risos> né? é não verdade. vai. Por isso, por, nós, a gente vive um, um momento de, faz tempo já que a gente vive esse momento, de excesso de informações, né? De excesso, obesidade de, de, de, de informações. A gente tem que saber filtrar isso, né? Porque uhum. se, nós somos pensa porque a vida de alguém que viveu 100 anos atrás é a nossa vida, em termos de informação. A gente é bombardeado por informação, então você tem que saber filtrar. Eu eu, eu tenho um trabalho hercúleo aqui em casa, porque a minha mente não para, e aí e eu tô em casa, inclusive, então tem filho, a, o especial, vem a Mari e oh, tá, vamos levar o Davi no céu tem a minha esposa, tem todo, tem, então eu, eu faço um trabalho muito, eu exijo muito de mim mesmo para me manter no foco, porque não é fácil, né, eu fico imaginando Sim. quem não, não busca esse tipo de, de conhecimento, quer dizer, a pessoa deve passar o quê? o dia inteiro assistindo televisão, é, deve ser, porque é, dá trabalho isso, né, então sair da média, sair da zona de conforto, mudar a sua vida, dá trabalho, por isso que não tem lanche grátis, entende? Quando alguém uhum. fala assim, ó, aperta esse botão aqui, sua vida vai mudar? Cuidado, né? Você pode estar tá caindo num golpe, não existe lanche grátis. A gente, uhum. a gente empreende, eu já capacitei, graças a Deus, tenho o privilégio de dizer que eu já ajudei muita gente a mudar de vida, tem histórias, assim, lindas, né, de agricultor que mudou de vida, de, enfim, várias histórias bonitas, mas o que é legal? Sempre, sempre diz para as pessoas, olha, nós estamos aqui, nós vamos juntos, só que tem o preço, então você tem que fazer a sua parte. Ninguém vai fazer a sua parte por você, né? E, e às vezes só falta essa, falsa, falta essa determinação, fala, não, se você me ajudar, eu vou. E eu, e eu tenho certeza que você, como, como influenciadora também, você tem certeza que quando a pessoa fala assim, Jos, eu, eu preciso, eu quero muito, me dá uma ajuda aí, você vai se negar a ajudar? No né? sentido de, de dar conhecimento de, de, de dar o caminho Não, né? Qualquer pessoa que tem que já, Nós já fomos a outra parte também, né? E a gente está sempre no caminho eu, tenho, eu faço mentoria até hoje Com o cara que, que me ensinou lá Cinco anos atrás a começar a pensar corretamente Até hoje eu faço Hoje eu falei com uhum. ele Quarta-feira eu vou estar com ele é, online, né? Por quê? Porque eu tô longe de onde eu quero chegar. Já passei, já andei milhas para trás, né? Já deixei milhas para trás, mas tô longe ainda de onde eu quero chegar. Eu Esse também, tô bem de, longe. De estar em construção o tempo todo, né? É muito importante. Manda a próxima pergunta, Josi, que eu tô com medo do nosso tempo, tá? Já vão tá. se... É... 8h48. Uma vez eu vi uma live sua e você falou tá. que algumas pessoas enriquecem e pouco tempo depois elas perdem as fortunas. Sim. Por que, que isso acontece? Sim, isso é facinho de, de entender. É, vamos de novo para as metáforas. Né? Então imagina o seguinte, tá? uma pessoa tem uma, um salário mensal, tem lá a, uma renda mensal. Então vou pensar que isso aqui é a caixa d'água dele, tá? E aqui entra água todos os meses no caninho, que é o salário. E aqui sai água por uns furinhos, que são as despesas, tá? Então imagina que, em termos de proporção, ele tinha essa quantidade de água, de dinheiro, entrando todos os meses. Daqui a pouco ele recebeu uma fortuna na Mega Sena, ele ganhou uma herança, sei lá o quê, e agora já não é mais uma quantidade dessa de água. É uma piscina de, sei lá, 20 mil litros. E o que que é a ter? A pessoa tende a acreditar que agora essa água nunca vai acabar. E o que, que ele faz? Aquela, aquele caninho pequeno que da água, dois, três mil por mês, cinco mil por mês, dez mil por mês, ele, ele fecha, vai pedir, um empre, vai pedir a conta no emprego, ele vai fechar o comércio dele, vai fechar o negócio dele, porque vai ter um monte de dinheiro, e aí uhum. ele vai começar só a gastar. E tem uma coisa que eu aprendi que é, é, é muito verdade. Não existe dinheiro infinito. Pode uhum. ser a, a fortuna que for, se você só gastar ele, uma hora vai acabar. Tem um caso de um amigo meu que conheceu um ex-milionário da Mega Sena e ele só soube que estava pobre de novo, que não tinha mais dinheiro, quando ele foi enfiar o cartão no banco, na máquina do banco, para sacar dinheiro e não saiu. E ele foi brigar com o gerente lá, estou oh, tentando sacar dinheiro e não saiu. Foi assim que ele descobriu que ele estava pobre de novo. Pensa, pensa o controle meu que ele Deus. tinha do dinheiro dele. Né? Então, tem consultoria especializada hoje na Caixa Econômica para quando a pessoa ganhar a Mega Sena, tentar ajudar ele a não torrar tudo. Porque como serra a entrada de dinheiro, gente, vai sair, veja só, você vê como é simples de entender. O cara dava com um ninho, aí ganhou na Mega Sena, ou recebeu uma fortuna de herança. Perde, ele já perdeu, já. O sonho de todo mundo, né? O pessoal, quando eu trabalhava, falava, eu não jogo na Mega Sena, nunca joguei na Mega Sena e não pretendo nunca jogar. Né? É questão até de princípio. Eu acho que, enfim, não vou fazer juízo de valor, mas eu não jogo. Então, aí o pessoal falava assim ah, Segunda-feira vai estar só você aqui Eu falo, tudo bem, pode ser que aconteça né? Até hoje nunca aconteceu né? Faz 20 e poucos anos que eu trabalho Mas, né? Nunca aconteceu de eu chegar na segunda-feira e não ter ninguém lá Então, quer dizer, <risos> nunca ninguém ganhou Só que... Dos é... bolões, né? Dos bolões da os, Mega Sena. Os bolões. As pessoas falam assim Ah, se eu ganhar, amanhã eu ligo o meu chefe E mando ele para aquele lugar Então o que, que ele faz? Ele fecha tudo que é a torneira Que entra água, entendeu? E ele uhum. vai só gastar. Ele andava com uma, agora ele vai andar de sei lá do que tipo de carro importado. Ele tinha uma casa no agora tem piscina. Aí tem piscineiro, tem não sei o que, tem cozinheiro, tem. Pensa na despesa mensal. Então, em vez de ser furinhos de chuveiro, agora tem tuchos de, de água saindo dessa. Então é simples. Não, não... Porque não existe dinheiro infinito. Se a pessoa uhum. não tiver educação financeira, não importa quanto dinheiro vai ganhar, vai ficar pobre de novo. Entende? Porque não tem educação financeira para multiplicar. E o e o pior, né, Anderson? É... Se você não tem educação financeira, mas você pode pagar um profissional para cuidar das suas finanças. Uhum. Mas nem isso essas pessoas querem fazer porque elas não querem dar dinheiro para outras pessoas. Olha como é, que Exatamente. é o pensamento. Exatamente. Porque é, é isso, a coisa né? Da, é, é de uma mediocridade terrível. É o tal do egoísmo. Agora eu ganhei. Tem gente que fala. Tem um livro muito bom para qualquer pessoa que estiver na audiência ler chama-se Os Segredos da Mente Milionária, super conhecido do T. Harvey Ecker, né? Tem uma parte que fala sobre a mentalidade, ele diz assim, as pessoas às vezes não quer ganhar uma Ferrari porque não quer ter uma Ferrari que vai pensar no custo da Ferrari, mas se você no seguro, dinheiro, né dinheiro né, para comprar ter capacidade de comprar uma Ferrari, se você trabalhou, construiu, fortuna, você sabe quanto custa uma Ferrari e você pode pagar para ter uma Ferrari. O problema é quando a pessoa não tem noção de dinheiro é o ativo e passivo que eu falei antes. Quando as pessoas não têm educação financeira, não sabem distinguir isso que é básico. O que é um ativo financeiro e o que é um passivo. Exemplo, eu posso, andar, eu posso algum dia andar de Ferrari? Eu, Anderson? Pode ser que sim, desde que quem mantenha a Ferrari não seja os meus rendimentos pessoais, e sim, sei lá, 500 imóveis que eu tenho alugados a mil reais cada um. Aí eu, posso ter, aí eu vou aceitar ter uma Ferrari, entende? Então não se trata do que comprar. Se trata do como que você paga. Não se trata de quanto dinheiro você ganha, se trata do como você ganha. Não se trata de quanto você tem de dinheiro, se trata como que esse dinheiro está vindo para você. Se é por Sim. meio de passivos, excelente. É, é, a mesma coisa do, uh -huh, é a mesma coisa do vendedor, né? É, o vendedor, ele usa o carro, o carro é um passivo. Mas no caso é. de um vendedor ou de um representante que trabalha na rua... Ele precisa do carro, porque é o carro é um que ativo. traz o dinheiro para ele. Exatamente. Aí, nesse caso, é, é um ativo. É, é, é ferramenta. a ferramenta. É igual uhum. imóvel, não tem nada absoluto. Você fala, todo imóvel é passivo? Não, depende. Para você morar nele próprio, ele é um passivo financeiro. Ele só vai Porque você nunca viu brotar dinheiro na, na, na sua casa. Né? Agora, se você colocou ele para alugar, ele é um ativo. Qual que é melhor? Sim. Ter um Comprar imóvel próprio ou alugar? Depende. Eu já cheguei o caso de, de alocar a casa que eu moro hoje. Eu coloquei ela, eu dividi ela em duas, é uma casa mais ou menos grande, né? Eu dividi ela em duas e aluguei. Então, com o dinheiro do aluguel dessa casa, eu pagava menos de aluguel num apartamento que era diferente da escola do meu filho, para uma época que a gente precisava morar Sim. próximo da escola. E aí, então, não tinha nada de mais eu pagar aluguel, porque não era o que estava pagando, era o meu, meu passivo, meu ativo financeiro que estava gerando renda, né? Uhum. Tem, as verdades não são absolutas, né? É. Bora Ô lá, Anderson. Sim. E como que, como que a pessoa que tem um emprego, mas ela ganha pouco? Ah. Como que ela pode melhorar os ganhos dela? Que tipo de Cara, é, é só empreendendo, como é que é? Que conselho que você daria vou... aí para quem já tem Nós emprego, temos... mas ganha pouquinho? Nós temos muito pouco tempo, tá? Eu vou Putz, tem eu tenho cinco minutos aqui. É, muito pouco <risos> tempo, tá? Ó, esse aqui é um bom livro, A Mente do Empreendedor. É, o pai rico pai pobre é um bom livro, já falei dele. É, mas tem uma coisa que é, ah, tem até o meu livro, se alguém quiser comprar, tem na Amazon, se segredo que vem com a autoria Segredo da Alta Performance. Mas tem uma coisa que é, que vai em cinco minutos é o que eu posso explicar. Você precisa aprender a ganhar dinheiro. Cara, não sendo, ninguém vai se tornar rico sendo empregado. Nunca, é menos de 1% o percentual dos ricos que são empregados. Logo se você ganha pouco, se você já é empregado, já começa por aí. Se você ganha pouco ainda como empregado, você aí tem piorou. que aprender a ganhar dinheiro. Piorou. É, você tem, mas não... ah, às vezes é bom, porque você vai ter, vai tomar boas decisões também, sem medo, né? Mas uma coisa legal, cara, aprenda a vender, cara. Aprenda a vender. Dá para você pegar um infoproduto de alguém, da Josi. A Jose Mar, tem um curso de empreendedorismo, venda o curso dela. Você vai ganhar comissão para isso, vai vender, sei lá, infoproduto, vai vender alguma coisa na rua, vai vender produto físico. Eu ensino uma pessoa a vender... Produto físico, é, 10 vendas por dia dá 5.214 líquido na conta da pessoa. Líquido, tira, tira o custo do produto, né? Mas pergunta, as pessoas fogem, tem um horror à venda. E você, uhum. todo mundo que está nos vendo, vende. As pessoas vendem quatro coisas possíveis. Ó. Vende produto, vende conhecimento, vende é, é, serviço, falei serviço, não. Não, serviço, serviço você não vende. falou. Não, serviço... E vende a pior coisa que tem no planeta de você vender, que é o seu tempo. Como é que você vende o seu tempo? Quando você tem um emprego de oito horas, você está vendendo. Pega o que você ganha por, por mês, divida por tantos dias você trabalha, divida por oito horas, você sabe quanto vale a tua hora. Essa é a pior maneira de você vender. E você está vendendo, uhum. você está vendendo o seu tempo. Então você pode vender Sim. tempo, pode vender serviço, pode vender conhecimento, pode vender é, produto. Qual que é melhor? Qualquer coisa menos o seu tempo. Porque produto, tempo. você pode vender um milhão de produtos, você pode vender um milhão em serviço, mas vender, você não tem um milhão de horas por dia para vender. Entende? Esse é o problema. Então, aprenda a vender. Venda em qualquer negócio do planeta, se não vender, fecha. Se a Apple não vender, fecha. Se qualquer uhum. empresa que você conhece, se não vender, fecha. Então, a, a habilidade de vender é condição sine qua non para você mudar a sua vida. É verdade. Anderson, acho que a gente vai ter que encerrar aqui, porque não vai dar é, tempo. Mas sei. sabe o que, eu, que, que, o, sabe que o, é, eu... Eu também imaginava. Mas sabe o que que o que, que eu queria pedir pra você, eu não sei se você consegue Sim. fazer isso, tá? Você consegue fazer uma lista, uma lista dos livros que você indicaria pras pessoas? Sim. Porque aí você, Sim. você me passa... Faz assim, uhum. ó. Faz a lista no teu, no teu stories e me marca, ah, que daí, eu, que daí eu, eu copio e jogo no meu stories. Daí do meu stories eu jogo pro meu Facebook, lá pro meu grupo, lá que tem as 40 ah. mil pessoas. Porque Sim. aí... Se a gente conseguir mudar essa, esse monte de gente aí, eu, eu já ganho meu dia, sabe? De fazer com que as pessoas leiam. Vamos fazer isso. Com que... É, vamos fazer. Vamos fazer, eu, vamos vou fazer uma, isso. Por... Vou usar uma técnica de Dale Carnegie. Vou fazer melhor ainda. Ele fala assim, quando você puder fazer uma coisa, faça melhor ainda. Melhor. Eu vou fazer melhor ainda. Eu vou gravar que bom. agora. Um pedacinho de um vídeo bem rápido sobre cada livro. Falando rapidinho sobre cada um, tá? No meu meu Deus, olha só. Daí você compartilha lá com todo mundo, tá? Me, mas me marca em todos os Vou marcar, os stories, claro. Em todos Sim, eles, senão eu não marcar. consigo recompartilhar, tá bom? Gente, Sim. a gente vai finalizar aqui. Anderson, Deus abençoe pela tua generosidade. Ah, Muito obrigada. Muito obrigada é. mesmo. Você sabe o quanto eu sou tua fã, porque eu conheço <risos> a tua história... Eu, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro conversando com você. Ah, obrigada, A recíproca é verdadeira. Também admiro muito o seu bom. trabalho, a sua disposição em ajudar as pessoas a mudar suas vidas. É uma, uma admiração recíproca. tá? Que bom. Muito obrigada. E, gente, vocês que estiveram aqui, é, eu vi cada um de vocês que entraram, só que eu não, eu não fiquei interrompendo, porque senão não ia, a gente não ia conseguir fazer a live. Mas muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Parabéns. Porque mostra que vocês realmente querem mudar de vida. Então, obrigada. E acho que na segunda-feira tem mais, tá bom? Anderson, de novo, muito obrigada. Que Valeu. Deus te abençoe, tá bom? Amém, querida. Deus abençoe você <risos> também, tá? Fica com Deus. Amém. Você também. Tchau, gente. Tchau, tchau.